Neto, Fala nós estamos aqui com o Neto. É, você agora está sendo, não vou dizer entrevistado, nós vamos conversar para o canal do Cícero e Madalena, um canal que nós temos no YouTube. Gente, é o seguinte, eu estava aqui sentado naquela cadeira ali, ó, e o Neto sentado aqui, e nós começamos a conversar sobre natureza, sobre palmeira real, sobre palmeira imperial, e ele contou uma coisa, que eu estou admirado, porque eu nunca na minha vida vi desse tipo, já vi de outro tipo. Agora eu quero que você, Neto, conte, porque pra mim isso tá sendo fantástico. O que aconteceu, que você calcula, você falou raio, né? Uhum. Você falou raio, mas uhum. explica direitinho pra nós, vamos lá. Caiu aqui o raio, no centro da, da, da sala. Dessa fez, casa fez aqui. Fez um buraco. Certo. Fez um buraco no, no centro da casa. No, no, no chão. No chão. Um buraco. E os cantos da casa, o ferro 3 oitavos, estourou tudo. Aqui, dessa casa, é, gente, ficou, ó. Com a base exposta. Certo. E o porquinho que estava entrando aqui... O porquinho que estava aqui, aqui nesse terreno... Ele era um porco de granja, ele né? Um porco um porco branco. Porco ficou, branco pretinho. ficou pretinho. Do porco. E morreu. Mas é só comer aí já né? Não, morreu. pronto Mas então, tá <risos> prontinho. Dava para poder fazer o um churrasco. E, tava né? e o cachorro disse? ficou surdo. O cachorro ficou surdo. E, e é, é um raio. Disseram, o pessoal da semic disseram que era um raio. Então, aí nós estamos falando aqui o seguinte, gente. Ele disse, e eu acredito no Neto, pelo seguinte, ó. Ele falou que... O pessoal da CEMIG, o, o pessoal da CEMIG falou que era um raio, só que o telhado não fez nada. Era nada. É laje, inclusive. Não. É, laje. E o buraco tinha quanto mais ou menos de ah, diâmetro? Tinha uns 70, 80 centímetros. E de profundidade? Tem profundidade, devia ter uns 30, 35 centímetros. Agora... É como se tivesse enfiado uma pedra. É, no chão. No chão. Aí, aí, agora, como é que a gente pensa, né? Como, que situação é essa? É que ele veio isso de baixo, tá só pode, só né? pode, só a ele gente, baixo, a gente tá achando que isso veio do, de baixo achando. para cima, porque não tem como o raio cair cair, não destruir um, é, um, um, um teto, é, os da casa, né, isso é uma coisa que, que chamou a atenção, comigo. ele veio vindo de algum lugar, ó, veio por baixo, estranho, né, estranho, gente, não queimou nada de elétrica Nada, nada. É, nada. Só deixou um cachorro... É, caiu a chave. Ah, caiu aquela chave ali. Aqui, aqui tem um transformador. Caiu a chave. Ali caiu a chave, deixou um cachorro surdo, um porquinho morto já pro... no ponto de comer, né? Porque deixou ele... É, porque é porque... <risos> é. É. E aí o Neto falou que um dia antes, Neto, um dia ou dois dias antes, uma semana antes, é, o, caseiro tinha o caseiro tinha mudado. Tinha mudado Que Olha, gente, não é conversa de mineiro nem de pescador, hein? Ah, é. Né, Neto? Não, é. não posso falar que é comércio não, não, de pescador não. nem de mineiro. Nem pescador eu sou. <risos> Porque é o seguinte, o Neto, essa pessoa que nós acabamos de conhecer aqui, que Deus colocou na nossa vida, mais uma vez, mais uma bênção, é um... ele não, é mas o mas proprietário não. dessa casa aqui, né, que era, antigamente, tuya, é isso? É. é. E essa benção dessa casinha aqui, ó, isso eu não vou nem mostrar o que tem ali atrás, ali, ali atrás tem plantação de café. Ali embaixo tem uma bela de uma lagoa que não dá para poder pegar com o celular, não tem zoom. Ali embaixo tem lugar de tirar leite. E nós passamos aqui, eu, Josué e Janaína, estamos dando uma volta. E eu passei ali pela, pela entrada da, da, da propriedade do Neto. E vi uma placa lá, vende-se. E eu sou muito curioso. Eu entrei aqui para gente conversar. Aí, ó. Perguntou para mim se nós Eu Falei, lógico que nós vamos voltar. Mas eu volto, eu, aí, eu volto. Curioso. Agora eu tenho mais um motivo para vir para senador José Bento. <risos> né? Mas eu achei interessante, sabe por que eu pedi para você contar? Porque, lógico, que todo mundo vai falar assim: É, ah, mas isso aí não existe, porque isso aí é mentira, porque esse cara tá bêbado, fumou um baseado estragado. Uhum. Mas não tem nada a ver, o cidadão aqui, ó. É um paisagista, pode não parecer, porque tá assim, ó. <risos> estilo roceiro, né? Mas tava fazendo o que agora? Tava colhendo café. Colhendo café. Você vende a quanto quilo do seu café? 40. 40 reais. E você tá di... vocês estão diante? Bom, quem entrar no meu canal aí em São Paulo vai ver. Ele é paisagista de quem? Não pode falar? Não. Ele não pode falar. Bom, eu concordo, concordo. Ele é inteligente. Uhum. Ele é paisagista, gente, na cidade de São Paulo. É, lá embaixo, na, na Baixada Santista, né? É. E tudo mais. Mas ele não vai falar por conta de... Né? Tá certo. É a ética, né? Tá certo. É a ética dele. E agora eu pedi para ele contar porque eu já escutei muita história. Por exemplo, de pessoas que viram nave. É. E eu acredito nisso. Eu acredito. Pessoas assim que... Às vezes o rosteiro tem aquele negócio de mãe de... mãe do Como é que é? Mãe de fogo? Como é que é? Aquele... Não, a roceiro não, isso daí é verdade. Não, sabe? não, não, sobre aquela luz que é, fica, não, que fica andando. É, é a mãe de ouro. Mãe, é mãe de, de ouro. ouro, de ouro que, que é a mãe do que ouro. Que eu vi, a minha irmã viu, o Kaique viu, o Josué vê muito. Que... Inclusive essa semana o Josimar do Laticínio viu junto okay, com nós é dois. É uma bola que uma bola ela desce, de... uma bola de fogo ah, que ela desce, vi, já você vi. já viu? Na verdade, aqui, ó. ela desceu. Oh, eu estudei, eu estudei um pouquinho não, sobre isso. Eu estava isso. na casa, e eu vi já. O, o Caio estou no não, canal Família eu. Mineiro, neto, isso é verdade. Aqui, não, não, é senador. Ô Neto. Eu não à noite ah, lá fora. Não. Eu Parece que se fosse aqui. Não, não, não. Eu já se vi isso aqui. você tiver visto isso aqui, é caiu. Eu tenho uma história interessante. Eu pesquisei muito sobre isso e eles falam que isso aí, assim, cientificamente falando, chama-se fogo fato. Que o próprio... Se fosse aqui, que as caídas... Não, não, não. Eu tava na cidade, eu já vi foi, ele, foi ela que retornou, que ela muda. Você vê, ela... E foi, parece o uma faixa, uma dela, estrela. Não sei. Caída. Entendeu? Então, mas ela... Você, muda, a, você sabe, muda, acha, por exemplo, é, que é, aquele muda, buraco... O que era aqui, mas foi ah, aqui, olhando lugar cá. Ah, velho, deve ser. Ela tava aí, ela foi mudar de local... Saiu ela, você lembra dela? Saiu, a casa. Não, não foi aqui, não. Eu tava... na cidade, O que eles falam que é o seguinte, eles falam o seguinte, que o... O clima, o por assim dizer, a Não, composição só... química pode formar ah, sim, aqui tem. um gás. Chega ali na rodovia, um gás e esse gás inflama e fica vagando. É Eles chamam se... isso de fogo fátuo. Aqui tem minério. Tem, né? Existe é. minério, prova, disso que vocês vão chegar na rodovia e vocês vão descer onde vocês desceram. ali. Sei. Para o carro no final daquela casinha. Para Sei. o carro Vou parar. Daquela, para o carro e desengata o carro. Vai subir? Ele vai subir de até aqui na porteira. Vou fazer isso. Faz tempo que eu tô querendo fazer isso em Minas Gerais mesmo, mas não é aqui não. Vou fazer. Belo Horizonte tem uhum. uma avenida que você faz isso. Aham. Não, você deu uma explicação agora, gente. Vamos dar a nossa explicação. Sim. Isso daí para nós é chamado de mãe de ouro. Sim, não é só para vocês. Não, não é só para vocês. É no Brasil inteiro que chama mãe do ouro. Chama de mãe do ouro. Gente, por exemplo, ela cai, mas pô, agora ela caiu e foi um vídeo no canal, não sei se vocês viram lá. No Família Mineira. Aquela vez? Ah, nosso canal Família Mineiro. Essa semana eu não caí no mesmo lugar, lá na minha casa, o Josmar viu. E ele é a Sei. Mas, se Deixa no caso assim. uma pessoa eu, vê que te... for lá, mas pô, por, e. Porque eu quero falar com você. E pegar lá e acalmar lá, ela não sai dali quando as pessoas forem sair dali. Então, já não vai dar certo. A gente quer combinar com você. Então.